Para quem acompanha nosso trabalho já percebeu que nós há muito tempo adotamos os bastões de leds, os ring lights, algumas placas de LED de uma qualidade melhor e a qualidade desses leds aqui são realmente incríveis, incríveis, incríveis, incríveis. O WV-10.000, o Sun Gun, ele surpreendeu a gente de uma maneira onde nós podemos inclusive de uma certa forma substituir o uso de um fresnel por ele seja para luz de recorte, seja para uma luz de preenchimento, seja para você acender uma cena para trabalhar com outras luzes de uma maneira um pouco mais cênica, ele é aquele que resolve qualquer parada. Extremamente robusto, vem num case de um acabamento sensacional, já vem junto no kit que nós recebemos com quatro baterias, dois carregadores duplos, ou seja, dá para carregar as quatro baterias ao mesmo tempo, e mesmo assim veio com uma fonte bivolt, para a gente poder utilizar ele em certas situações que tenha o recurso de uma tomada por perto, para você poder, enquanto você está carregando a sua bateria, tá? Mas vamos falar um pouco aqui do nosso amigo wv 10000 Primeiro ponto que ele surpreendeu, qualidade de construção. É sensacional, é totalmente diferente desses LEDs, essas placas de LED chinesas que a gente encontra por aí, que você vê que... Por mais que a luz chegue em nível de potência ou até mesmo em nível de qualidade, mas o material de construção não é tão legal. Então é algo que você tem e você sabe que não tem uma certa durabilidade, né? Nós temos aqui no caso as roscadeiras para poder ter os recursos de inclinação, certo? Temos as vandora aqui para poder centralizar, focar um pouco mais a luz ou abrir um pouco mais. E atrás como vocês estão vendo na imagem nós temos os botões de power, nele você tem o dimmer para controlar os leds frios e os leds quentes, então posso vir abrindo apenas os quentes, não vou abrir todos senão vai atrapalhar a nossa filmagem, como posso vir abrindo apenas os frios. como posso abrir os dois e como se isso não bastasse você traz esse lindo controle remoto para facilitar a sua vida para você poder controlar ele durante uma gravação sem precisar ir até ele Principalmente se tiver fazendo uma luz de recorte ele tiver por detrás da pessoa você não precisa ficar indo lá atrás então de onde você está você consegue controlar a temperatura controlar a potência liga desliga enfim WV10.000 Gun, é uma luz que agora está no nosso set e eu acho que ela tem muito espaço. Esse aqui é o difusor que veio para ser colocado dessa forma e com esse material um pouco leitoso você consegue difundir bem um pouco a sua luz, deixar ela menos dura, tá ok? isso aí é uma questão de você sentir a necessidade que você tá para aquela cena ou para aquele objeto outra coisa bem legal são essas duas lentes vamos chamar assim tá nós temos uma completamente transparente que vai permitir a luz um pouco mais intensa um pouco mais dura e temos essa aqui que ela é porosa ela é justamente para dar uma difundida um pouco maior para conseguir deixar essa luz um pouco menos agressiva e um pouco mais espalhada, mas mesmo assim, se você quiser utilizar ele simplesmente com o intuito de acender uma cena, utilizar em potência máxima, basta você ligar ele sem nenhuma lente e você vai ter essa função. Bom, é isso aí, galera. Sangan wv 1000 lá da Worldview tá com a gente agora e vai acompanhar a gente por um bom tempo. Estou colocando aí algumas cenas em que nós utilizamos eles na live de lançamento oficial do PS5 no Brasil e também algumas entrevistas. Isso é para provar para vocês que realmente ele está acompanhando a gente para tudo que é lado e juntamente com os bastões e com o ring lights que a gente utiliza, ele forma um time perfeito. Tá? Então vá lá na Worldview, peça já o seu Sangan wv 1000 e complete seu kit de luz que eu tenho certeza que daqui para frente as suas cenas vão estar iluminadas de uma maneira bem diferente. Valeu? É nós.